Opa, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E primeiro, antes de começar o assunto principal desse vídeo, vai se fudetou e arrombada que me deu outro strike. E segundo, se inscreve aqui nesse canal e no meu outro canal também, que você vai estar tá me ajudando demais. E o link do canal vai estar tá aí no primeiro comentário fixado. Galera, esse vídeo aqui não é pra criticar o anime de Dragon Ball Super, e sim um episódio específico do anime. Que, pra falar a verdade, tem um, uma porrada de episódio ruim. Deve ter uns 40 filas essa porra. Até porque não levem tudo que eu falar a sério também. Contexto do episódio Esse episódio aqui acontece um pouco antes do Torneio do Poder E o Goku tá lá recrutando os lutadores pra essa várzea E nesse episódio em específico o Goku vai tentar recrutar o número 17 Só que o 17 não tá muito afim de participar Eu também acho que não foi uma boa ideia descer a porrada no cara antes de tentar chamar ele Deve ter sido por isso que ele recusou Fim do contexto e eu acho que esse episódio aqui pediram pra um faxineiro da empresa escrever isso. Porque não é possível que um profissional receba o dinheiro pra fazer uma merda dessa. Goku tenta de todo jeito convencer o número 17 a entrar no grupo dele. O número 17 eles ficam nessa por um tempo. Nessa conversinha que não vai pra lugar nenhum. Até que uma nave espacial aparece e começa a sugar os animais da floresta. E esses caras da nave são caçadores. Que vão fazer de tudo pra cumprir seus objetivos malignos. E pelo visto esses merdas são muito foda e caçam por vários planetas. E quando eu paro pra pensar que alguém <risos> pensou que era uma boa ideia fazer um episódio de Dragon Ball assim, minha cabeça meio que buga. Porque porra de episódio é esse, velho. Isso nem faz mais sentido nenhum. Virou Dora aventureira agora essa porra. O Goku tá indo salvar animal. O Goku não salva animal, ele espanca gato e põe fogo em cachorro. Bom, pelo menos a desculpa por Goku e o número 17 não lutarem a sério faz sentido. E é pra não danificar a nave. Tirando isso, o episódio é uma merda. Número 17, o que tu tá fazendo aí, cara? Goku e o número 17 derrotam os capangas genéricos lá. Os cara tão genéricos que o anime nem teve a coragem de mostrar a luta. Até porque seria uma merda. Mas dois segundos depois aparecem esses dois caras genéricos e bombados aí. Agora sim eu tô empolgado pra uma luta. Luta essa que nem vai ter, vão cortar também né esses filhos da puta, esses arrombados. Porra, o vilão desse episódio é mais genérico do que os capangas dele, puta que pariu. Esse cara é praticamente um copia e cola de outros vilões de episódios episódicos de Dragon Ball. O cara é um sapo do espaço sideral que tá atrás do lendário Minotauro da Terra. E além disso, o vilãozinho ainda tenta meter crítica social foda desse episódio de merda Que consegue me deixar mais puta ainda Perder 24 minutos da minha vida assistindo uma merda dessa Simplesmente pra poder assistir o torneio do poder, será que compensa? Aí o Goku derrotou aqueles caras lá meio facilmente Nem mostrou também Outra coisa boa desse episódio é a referência à saga Cell Quando o Goku leva esse malandro que ia se explodir junto da nave E matar todo mundo lá pro planeta do Senhor Kaiô E é isso mesmo não tem mais coisa boa. No final, Goku e o número 17 derrotam um vilãozinho merda lá, que é preso pela patrulha espacial. Eu acho que é isso ou não. Os animais também foram soltos e o número 17 vai participar do torneio do poder. Porque ele quer encher o rabo de dinheiro. E o que fica pra gente com esse final de episódio é o sentimento de... É, acabei de assistir outro episódio que devia ser importante, mas tem essa vibe de filler. Esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa like e, e, e compartilha e comenta também. Falou.